Fala galera, vamos continuar a nossa primeira jornada em God Ragnarok Eita danado, meu Deus do céu No último vídeo a gente lutou aqui com o Thor, né? E agora apareceu o Brock e o Sindri aqui Gente, eu vou ficar falando baixinho porque tá de noite Minha filha tá dormindo É bom ver que você tá fazendo novos amigos O Mionir não é uma belezinha você sabe que foi a gente que fez esse martelo, né? Você já mencionou. <risos> eu sei. Só não sabia se você tava escutando. Pelo menos foi bom ver o machado segurar a barra. Era o objetivo, afinal. É verdade. O machado segurou a barra. Sim, eu vou falar baixo, gente. Porque a minha filha tá dormindo, né? Tá de noite. Eu tô aproveitando. Tô. Eu tô aproveitando, galera. Ela tá dormindo. Vamos lá, vamos... A gente agora deve vir pra loja, né? Do, do Brock, do Sindri. Tá é tudo só o gelo aí, bagulho. Pronto. Você vai pra casa. E... Abriu o portal pra mim aqui, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui, gente? Como é que nós estamos? Olha só. Hum, força 11, defesa 15, ruim... Ah, não mexi nada ainda, né? Então não tem, tem nada pra se fazer aqui ainda. A ah, fura e tal. Aí, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, não vou resistir. A lojinha. E, e, e, e onde é que eu tô? Peraí. Peraí, onde é que eu estou? Será é que eu tô? Lagoinha. Mapa. Ixi, ah, eu tô em Midgard, tá certo, eu achei que eu tava em outro lugar, por um instante eu achei que eu tava em outro lugar Estou em não Midgard usar My pelos o Odin selou todos. É verdade Ou você não percebeu? É, eu percebi A gente vai pra nossa casa agora, porque enquanto a gente tava lutando Aê, com o Thor coisa, grandão. Se os Aesir apareceram na sua porta...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 Bom, enquanto a gente tava lutando com o Thor, o Odin ficou lá na nossa casa com o Atreus. E aí, o que, que será que aconteceu com o menino? Eu achei. É. Demorado esse load aqui. Eu achei que seria mais rápido. Tô no PS5. É, é igual, né? No, no primeiro, mesma coisa. Esse lugarzinho aqui pra esconder um pouco o load. Ai, gente, o que será que aconteceu com o menino, hein? Será que aconteceu com a Atreus? Hum, no mínimo, o deve ter levado ele embora, né, gente? Bicho! Aí! Eu tava indo te procurar! Está ferido! Você tá? Hum. O que ele queria? Um, pagar pelo telhado e ele me convidou para Asgard. Ah é? Hum. Quando saíram eu não ouvi mais. Eu eu disse que não. Óbvio. Hum. História mal contada hein gente.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 Fazer de conta que eles não existem, né, gente? Que qual vai só quebrar agora de agora em diante, minha gente. Mostre. Pegue suas coisas. Dormir que é bom nada, né? Tem, tá faz duas... o jogo mal começou, eu tô tentando dormir, já tem tem duas vezes que eu me deitei para dormir, não consigo. Equipamentos. Armaduras e equipamentos melhoram atributos, como defesa, para ajudar o Kratos a sobreviver. Para sobreviver. E força para causar mais dano. Equipe-se antes de se aventurar. Hum, que legal. Ah, muito bem. O que temos de xp aqui essa? Armadura de peitoral. Vamos ver o que vamos colocar aqui essa daqui é boa, da defesa força 5, defesa 3 essa daqui aumenta um pouquinho da defesa, mas diminui um pouco da força armadura, uma armadura que permite movimento adicional nas articulações a estrutura dela deixa quem a usa brandir uma arma de força mais cadê onde é que eu consigo ver mais detalhes vamos comparar Aumentando a força desse indivíduo. Tá bom, eu quero força mesmo, eu fiz isso aí mesmo. É... Machado, tal, punho. Tem dois punhos aqui. Marreta furiosa e punho de madeira. Marreta furiosa, né, gente? Beleza. Tem como detalhar, né, a visão geral dos atributos... Lâminas do caos. Ai. Só tem dois cabos, né? Só tem um cabo, na verdade. Que é o que já estão nelas mesmo, que é o, o nível 1. Um, o escudo de guardião. Complemento de escudo. Interessante. O escudo, só tem um. E o complemento de escudo. Um round de escudo básico. Resistente, confiável. Fúria espartana. Pressionar o L3 mais o R3. Dá, mas isso aqui é a fúria. Beleza. Ah, não tinha terminado. Ele é mais coisa. <risos> Está pronto. Eu não estou, não. A moeda que o Odin deixou. <risos> e fica com o troco, canalha. <risos> Eita lasqueira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas outras coisas. Aqui: configurações. Aqui: machado. Lâminas, escudo. Ah, é só isso mesmo que eu consigo ver. Por enquanto... Quer dizer... Tem mais coisas aqui embaixo, né? Armadura... Armadura de pulso... Só tem essa... Armadura de cintura... Só tem essa... Armadura de peitoral... É... Beleza... Eu tinha escolhido habilidades aqui, ó... Habilidades aqui do Machado e do Atrius... dá uma olhada... Que... Técnica... Beleza, que já, a gente já fez, já. R1, pressionar. R1 faz um ataque. Tá, mire e pressione R1. A distância, jogar o machado. Ah, essa aqui tá disponível. Símbolos de modificação amplificam um aspecto de, habilidade, de uma habilidade. selecione uma habilidade com um engaste. De símbolo de modificação aberto e pressione para ver. Mire e pressione o R2 para arremessar o machado Leviatã para a frente com força. Pode congelar inimigos. Legal? Deixa eu dar uma olhada de novo. Hum. Bacana. Eu quero dano, meu amigo. Segure para criar. Vamos criar. Eu quero uma habilidade de dano. Tem como eu colocar dano, atordoamento proteção? Isso aqui não tinha, né? Era a habilidade... Ela... Ela causava... Tem como você equipar. Se você quer atordoamento, proteção... Dano. Dano. Beleza. Bacana isso aqui. Gostei. Corpo a corpo que nós temos... R1, tal... Tá um... Bom, eu não tenho XP mais suficiente pra liberar... A habilidade aqui... Hum. Tem, tem sim, eu tenho sim. Para energizar o um machado, fazendo girar e cortar o um inimigo várias vezes. Quero essa bem aqui. Uh, ganha até um troféu, desenferrujando. Beleza. Tô com mil de XP aqui, gente, dá pra comprar mais uma. Eu gosto muito dessas técnicas a longa distância, gente. Vou comprar mais uma aqui, ó. É... Miri, segure o R1. Tá bom. E isso aqui, segurar o R2. Ok. Ah, o nosso objetivo é. acompanhar a Treus na floresta, tá bom. Pronto, vamos. Pro templo no bosque selvagem. Ah! Pegamos. Pegamos as lâminas. Ai, que maravilha, minha gente! O Odin disse mais alguma coisa lá fora? Sim, ele disse que não liga mais pra Yotunheim. Que os gigantes podem ficar com os segredos deles porque ele já impediu o Ragnarok. Será que ele sabe que todos os gigantes morreram? Eu tô é com medo que ele não se importe mais com isso. É. O que ele quer? Agora a gente não precisa. O que aconteceu? Tão perto de casa. Mas ajuda o Atreus a subir. Entre hum. si? As flechas não são deles. Tem outra coisa aqui. Hum. E agora. Quem será que nós vamos enfrentar? e Mas aqui. É recente. e Será que entraram quando tava sem a proteção? Isso, Odin oh, estragou de vez o feitiço de proteção. Oh, sim, essas lâminas, minha gente. Quase na ponte. Ah, acho que a ponte já era vamos ter que achar outro caminho por que veio esse lugar sozinho, rapaz eu tive sonhos me chamando pra cá sonhos? Hum. nossa, aquele ainda tá vivo não, pode de perto É invasores agora? quem tá fazendo isso? uai não, acho que nossa, podia ter avisado nosso amigo. isso Ixi. vamos usar a lâmina, né? porque ele, tá, ele é de gelo, né? aparentemente é diferente esse inimigo aqui. Ah. Sério, quem anda invasores assim? Viu alguma coisa lá embaixo? Eu vi itens aqui embaixo. <risos> Dinheiro, grana, bufunfa. Vou pegar, claro, né? Ai, ah, gente, é muito bom essa habilidade dessa, dessa lâmina. De jogar sem assim, a lâmina. E puxar. Ótimo. Melhor com o machado fazer isso aqui. Derrubar os caboclos lá. Aqui não dá pra derrubar, não? Não, porque eles estão mortos, né? É. É a morte é tão duro congelado <risos> nossa faz que raios foi isso Ixi. alguma coisa forte e perigosa fique atento uh -huh. vou ficar muito atento mais uma grana <risos> é isso minha gente <risos> Eles têm tipo um selo aí depois que a gente quebra o selo deles é que eles começam a receber dano. Beleza. Quando essa ponte desabou? Dá, faz um tempo, não fui eu. Tá mais uma olhadinha por aqui. Para cá, o que, que tem? Seja o que for a coisa agir uh, grana aqui, não tem nada e para cá, vamos entrar aqui. O templo fica ali, só temos que achar um caminho. Aqui tá tudo bloqueado. Uff! Uh. Lembram quando eu falei de alguém que podia ajudar a conseguir respostas sobre os gigantes e o Loki? O tiro. Hum. antigo deus da guerra deste mundo. Meu Deus! A energia acabou! Meu Deus, eu não acredito! A energia acabou, minha gente! Gente, pela 11 e meia da noite a energia acaba como assim, cara? Bom, depois deste pequeno imprevisto, vamos continuar. De onde será que eu vou continuar, minha gente? Porque... Nossa, tomara que eu não continue lá de trás. Ah, tá bom. Tá, continuei. no mesmo lugar. Tá bom. Mas, ainda bem... Essa ponte desabou...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 Então, gente, esse pequeno imprevisto serviu para me lembrar vocês de se inscrever no canal. É isso mesmo, gente. Se vocês não são inscritos, quem tá assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreve no canal pra gente continuar juntinho aqui nesta jornada pela primeira vez em God of Ragnarok. Este jogo lindo, maravilhoso. Delicinha demais. Pegamos a grana. Vamos voltar. Hum. Tô olhando tudo, gente. Eu tô olhando... tudinho. Eu não estou com pressa. Eu vou jogar tranquilamente no meu tempo. Aproveitando a jornada. Vixe... Vai, Atreus! Ah, tá. Só foi isso, só. Cadê o outro? Ui! Cuidado! Cara! Eu sou muito ruim para usar o escudo, gente. Eu sou péssimo para usar o escudo. Ui! Eita! Vocês viram que espetada? Que espetada delícia que ele deu com as lâminas, gente. Nossa. Uh, maravilha. E nada por cima, não, pra gente derrubar. E não, gente. Vamos. Uh, aquele pilar não tava no caminho da última vez. Hum. Eita. Eita.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 Esse menino tá escondendo coisa. Esse menino tá escondendo coisa. Pra onde é que eu vou agora? ali. L2 quando estiver Ah tá, aquela mesma mecânica Do primeiro jogo, né Beleza Vamos descer de tirolesa O que você achou? Não tenho ideia do que o rapaz achou Mas ele disse que tem provas já que viemos até aqui, vamos ver. É, né? Se o Atreus está dizendo. Eita. Chicote de fogo. Eu tô na frente de novo, né, gente? É porque se eu colocar a minha webcam do outro lado, eu fico na frente de outras coisas. Ai, meu Deus. Enfim. Aperte... Triângulo várias vezes para carregar as lâminas do caos com fogo. Oh. Depois use R1 ou R2 para executar um ataque flamejante. Já era. Hum, delícia! A gente segura. Ixi, minha gente! Ixi, minha gente! Ixi. Ih, eu tô com a fúria carregada, menino. Vamos usar essa fúria aqui. Cadê? Bora, bora acaba logo com esse povo ixi já acabou já a fúria gente ui gente são muitos ui delícia e o bicho que é lá embaixo Não, embora. Troca de arma, homem. Tô demorando muito trocar de arma. Que mas. Que mas. Aqui libera um espacinho pra gente sair. Ah, é esse aqui que tem para cá. Ah, tá, esse aqui seria pra mim usar. Legal, usar, dá pra usar bastante o cenário aqui, ó. Legal, legal. Agora a gente vai pra cá. Não é engraçado o fim do Winter enfraquecer nossa magia? Mas fazer monstros surgirem de todos os cantos? Uhum. Foi só falar. É. É verdade. Ai, gente. Esses, esses especiais estão muito da hora, olha. Muito, muito. Matar. Causador do inverno. Isso, você entendeu? O que será que quer dizer? Deixa eu mudar bem aqui, gente. Não é pequeno de lugar, porque. Porque. Eu tô ficando em cima de um monte de coisa interessante que tá aparecendo na tela aí. Pronto, assim fica melhor mesmo. Escolhe. Certo. Onde. Gente. Ele está mesmo bom nisso. E mais uma cena tenebrosa uhum. Eita Levei Ui, gente, é muito bom carregar aqui Eita Caraca, gente Fiquei Levei, tomei na jabiraca. Fiquei Fiquei bem bem pesadona. Só o gelo. Caraca. o bastante dano isso, isso aqui é todo no modo normal, gente. Imagina o modo... Vou, quero gole foar. Nossa. O que é que tem aqui pra baixo? Aqui pra baixo foi da onde a gente veio? Ai, gente. Foi da onde a gente veio. Porque eu sou uma pessoa muito... Eu me perco muito fácil. Eu me perco com facilidade. Muita matança, mas já é demais por uma manhã só. Toca. Cada. Tita. chicote. A caçadora. Vixe, gente. Nossa, cara. Não, eu quero. Eu quero trocar. Eu quero machando. Eu quero machando. Pega o machando. Onde é, minha? No ponto fraco? Eu perdi. Escutei o que ele falou, não, gente. É o chifre. Eita tá lasqueira. Gente, eu, eu vou pra vala Isso, esse é o ponto fraco, cara. É o chifre mesmo, galera. Vamos ali uh. Meleca uh. Gente, é muito ligeiro esse bicho, cara Ligeiro demais esse bicho, cara Eu acho que é quando o chifrinho tiver piscando. Quando o chifrinho tiver piscando, gente. A gente joga. Meleca. Tipo agora. Peraí, pisa aí, meu filho. Vacilei, gente. Eu não tô com as lâminas na mão. Que vacilo grande, cara. Que vacilo grande. Pega o machado, meu filho. Pega o machado. Joga o machado. Agora coloca as lâminas. E a rocha. Meleca. Meleca, gente. Corri pra cima do negócio, cara. Que burrinha, assim. Merda, eu vou morrer. O bicho tá quase morrendo, gente, mas eu também tô Isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, ai Nossa, quase que eu fui pra vala, gente Deu bom Deu bom do nada, Thor e, Odin. e agora perseguidoras da floresta. Aqui não é mais seguro. É, aqui não é mais seguro mesmo. Joias de ataque rúnico dão a, ao Kratos acesso a ataques rúnicos leves e pesados. Elas são esgastadas nas armas dele. Ai, gente, armas rúnicas. Vamos ver o que temos. <risos> ataque rúnico leve. Ah, só tem esse disponível? Vamos usar esse, né? que cativa mesmo, que eu já esqueci. Quando eu estiver bloqueando, pressione o R1. Tá. E o ataque único pesado não tem ainda. Poxa. E o escudo, temos o que mais de escudo? É, nada demais. Só isso mesmo, só a tinha Tipo, quando eu estiver aqui, é com o machado equipado. Só com o machado equipado, né? L1, é lógico, né? O ataque único é do machado. L1 e pressione R1 para executar um ataque leve. Esse aqui, ó. Legal. Pegamos o nosso primeiro ataque ruim. E agora Vai. vamos seguir. O escudo que a mamãe deu para você. O Toda me ficou ele. Mas agora. Talvez os anões possam dar uma olhada. Talvez depois. Vamos. A gente pode entrar por aqui. Vamos.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 Legal, cara. A gente tá usando bem mais as lâminas agora pra tudo. Sim, tem que fazer alguma coisa aqui, né? Tipo o quê? Ah, tá. Tem uma árvore ali. Uma árvore atrapalhando o caminho. Tem um baúzinho aqui em cima, minha gente. Eu já quero pegar. Ai, que bom, cara. Tá dando pra subir em tanta coisa com essas lâminas. Que legal. Ah, as coisas andam desmoronando bastante por aqui. O fim do desgasta qualquer coisa até pedra. Hum. Viram? Ora, essa é louco. Vamos, Atreus. Espera. Esquece, ele não vai esperar. Não vai. Ele tá tão, todo empolgado, Atreus. Vixe. O que é isso, rapaz? Onde a gente tá? Em um lugar que só os gigantes podiam ver. Esses altares contam a história deles pro mundo. Mas acontece que as histórias verdadeiras, as secretas, essas eles guardaram aqui, dentro.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 Eita, gente, eu tô com a Atreus, eu tô muito curioso, eu quero saber mais. Que negócio de ir pra casa, Kratos, né? Toda coisa ele chama pra ir pra casa. O que é isso? Tudo o que eu achei. Bom, quase tudo.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 Volte para pra casa. Rapaz, mesmo se a gente aceitar procurar o T, como é que vamos para Sval Sabe que Odin bloqueou as viagens entre os reinos. O Sindri disse que tem alguma ideia para isso. Sempre tentei as demais. <risos> Ai, gente, vai ser muito legal. Isso parece meio quebrado ali. Vai ser muito legal, gente, no reino dos anões. Ai, tô tão curioso pra conhecer esse lugar. Lembra quando enfrentamos nosso primeiro troll aqui? Lembro que você perdeu o controle. É. Vamos com cuidado, bicho. O perigo tá perto. Ai, gente, o mim... Consegue lutar sem escudo? Não é a primeira vez. Não, morte, ah, gente, vamos usar fúria E tem é pra usar, né? Esses inimigos aqui não dá nem pro começo, né? Com essa fúria aqui, mas... Ih, esse aqui é mais brabo Eu tô sem escudo, não entendi por que mesmo que eu tô sem escudo O menino perguntou se eu consegui lutar sem escudo Eu quase não uso escudo mesmo Ui. Ui. Vamos, ali. Ui, vamos ver como é que é o especial desse aqui. Nossa, que legal. Ele pega a própria arma do caboclo e mete na cara dele. Muito legal, cara. Ó, dropou uns negócios aqui, legal. Grana. Grana. quase em casa. Cara, uma palavrinha. Hum. Não acho que a curiosidade do rapaz é ruim, faz parte da idade dele. Quando eu era jovem aprendíamos obediência. <risos> e quer isso para ele? Cara, ele vai seguir o próprio caminho. Se não quiser que ele se afaste de você, pensa melhor e fica junto dele. Hum. Concordo. Concordo com tudo que certo, o Mimir é disse. Aposto que vai ter vários equipamentos. Basta. <risos> nós vamos. Mesmo? Mas, se não acharmos o Tyr, você vai desistir da busca de vez. Beleza. <risos> não vai se arrepender. <risos> Ei, gente, vamos para Svarthalfheim. <risos> que legal. Kratos! Aqui! O oh, Sindri. Sindri! Será que meus olhos me enganam? Eu atreus. <risos> ah, há quanto tempo. Como você cresceu. <risos> é... Pois é. é para <risos> Bom, podem me acompanhar. O Brock disse que precisavam de um lugar seguro para passar a noite e acho que seus anões favoritos podem ajudar. Ainda somos seus anões favoritos, né? São os únicos que a gente conhece. <risos> Serve. Vocês viram que o Sindri ficou disfarçando, né? Nossa, Atreus, quanto tempo que a gente não se vê? Você tá tão grande. Sendo que ele tava ajudando o Atreus escondido do Kratos. Para onde vamos? Para a casa mais limpa dos nove reinos. E quero que continue assim. Aí ele é todo cheio de frescura. É ninguém. <risos> Kratos. Depois do incidente com o Thor, achamos melhor providenciar uns quartos. Até decidirem o que vão fazer. Quase lá. Ele, ele é todo frescorentinho, né? Com limpeza. <risos> o Sindri. Como podem ver, a gente se instalou aqui no Reino Entre os Reinos. Hum. Não é grande coisa, mas fica longe do Fimbul Winter e dos olhos do Odin. E a vista é perfeita para quem gosta de vazios cinzentos que brilham. Que incrível, sim. A gente quer falar de um plano para você, aliás. Ah, é? Nossa, que lindo, cara. Que área mais top. Nossa, muito bonito. Que coisa bem feita. Entra! Entra! <risos> Fiquem à vontade para limpar bem os sapatos, tá? Eu espero. <risos> Vocês não vão fazer isso, não é? Tá bom. Os quartos ficam lá e a cozinha é por ali. Alguém quer um lanchinho? Kratos? Lanchinho? Eu não tenho fome. O que a gente quer é chegar a Svartalfheim para tentar resgatar o Tyr. O Tyr... Ele tá vivo, mas isso... <risos> o quê? Tá tudo bem. Falei tudo para ele. Ele não para de fingir, gente. Tudo? Meu filho me desobedeceu por sua causa. Não, eu, eu fiquei de olho nele. Por você. Sem riscos, tudo muito seguro, cara. Alguém fala aí. O que importa agora é a gente ativar as viagens entre os reinos de novo. Você sabe de um jeito? Sim, eu sei. É só que... Escuta, cara. É que tem muita lama. E por que é que ainda não abriu a passagem? Bom, pra ser sincero, precisamos da sua ajuda com uma coisa. Ah... Os irmãos Ruder finalmente querem os serviços do homem mais inteligente e vivo. É exatamente isso. Aê! Espera um pouco. Como isso entrou aqui? Que coisa esquisitinha é essa? É o meu filho. O que em nome de Arsmida aconteceu com ele? Tá alto demais, poxa. E ficou... Assim? Ah, a culpa é sua. Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele. É só um adolescente, seu sem noção. A sua juventude não foi estranha, não, cara. pai É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter pulso firme com ele de agora em diante, tá ouvindo? Ele tá tentando. Acredite. Tá certo. Vamos logo equipar vocês pra poderem fazer a roaça. <risos> É. Comece por isso. Hum. Tá bem destruído. Você não prefere que eu faça um novinho? Esse é. importante para mim. Bom. Vou ver o que eu posso fazer. Enquanto isso, que tal eu conseguir alguma coisa para você se virar? Hum. Vamos lá, agora a gente tá. Vai ficar equipado agora. Confeccionar escudos. Brook tem material suficiente para forjar um novo escudo. Beleza. Eu tenho material para fazer só uma peça dessa uhum. agora. Se vocês trouxerem mais recursos, a gente vê o que dá para fazer. Escudo destemido. Isso aqui eu não consigo fazer. Defesa 10. Ai, eu vou querer esse grandão bem aqui. Uh, temos um escudo novo. Vamos equipar. Beleza. Dá pra aprimorar ele, né? A habilidade do Kratos para bloquear foi restaurada. Agora é hora de conseguir a armadura para o atril. Ok. Pressione L2 mais, ou R2 para até a aba da armadura, beleza. O pulso, beleza. A armadura do companheiro. Uhum. É Vamos fazer essa aqui, é a única que tem disponível para fazer. Equipada. Armadura de cintura aqui, ó. Tem umas opções aqui para poder criar. Hum... Vamos ver, tem uma defesa, força. Eu quero força e defesa. Eu quero tudo. Eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, É... Ah, essa daqui que tá equipada eu posso aprimorar. Vai ficar com defesa 12. E força 3. Vou aprimorar essa bem que eu tô usando já, gente. Vai ficar melhor. Ui, até o tá um troféu. Beleza. Um, armadura de pulso. Vamos lá. Essa aqui que eu tô, não consigo aprimorar. Tem uma aqui que dá pra me criar. Força 2, 4. 2 e 4. Tô com... Ah, vou fazer essa bem aqui. Eu tô focando bastante em força, gente. Força. Força. Armadura de peitoral. Nem como fazer nada que não tem dinheiro. Não tem grana, mas. mas tem uns itens que você deixou para trás. Joguei tudo no baú. Hum. Ah, o que seria de você sem mim, hein? Vou explorar um pouco. Ver meu quarto. Fala com o Cendry quando estiver pronto. E legal, gente. Aqui no baúzão aqui vai ficar algumas coisas que a gente pode ter perdido, tipo que os inimigos dropou quando a gente matou eles hum. e é ficou. Demais, esqueceu. Ai, que legal! Peguei várias coisas aqui, ó. Proteção do Vale Escuro, armadura de peitoral, uma armadura confeccionada com muito cuidado e dedicação. Ah, esses itens aqui a gente, a gente conseguia quando a gente, quando a gente comprasse o jogo naquela versão é... deluxe. Nem sei. Ah, nem que era. Um, aumenta a taxa de fura, vai diminuir minha defesa. Não, não quero. Nossa, bonita, né? Bonita é, visualmente. Só que... Não, não, eu, eu, eu prefiro essa aqui, tá? Com força 3, defesa 12. Eu prefiro essa aqui que eu tô usando mesmo. Ah, essa daqui, essa aqui é melhor do que a que eu tô usando. 2 e quatro. Essa aqui é essa aqui. Força 5, Rúnico um. Vou perder a defesa quatro. Mas vou ganhar no e Ganhar na força. Bom. E essa aqui. O que mais tem aqui? Ah, por enquanto eu vou ficar assim, gente. focado em força. Armas. Complemento do machado. Punho do Vale Escuro. Esse punho aqui é melhor. Beleza, o que mais? Nas lâminas nós temos um complemento. Tem aqui um cabos do Vale Escuro. Esse aqui é melhor também. E aqui em armadura que tem mais de novidade. Aqui, deixa eu ir aqui no Atreus. Ah, tem várias roupinhas dele aqui. Ahn. Ele tá usando a vestimenta da marca dos irmãos, uma madura confeccionada com cuidado pelos lendários. Dizem que é um dos melhores trabalhos. Só estética a roupa desse menino? Não dá nenhum negocinho a assim mais? Foi feito pra quem busca coisas mais requintadas. Ahn. Aqui, aumenta o dano causado para todos os ataques e habilidades. Mesma coisa, mesma coisa. Só. Estética? Deixa essa daí mesmo. E como hum. é que anda a vida do nosso azulão preferido? Do que é que você me chamou? <risos> <risos> Estupendo! Ai, meu Deus, eu não aguento esse mimir não, gente. É algum negócio que cons... Parece que o Fimbo Winter pegou pesado com a nossa garota. Passa para cá. Ela vai ganhar amor do Brock. Ai, que legal, eu vou conseguir aprimorei meu machado a ele afiado, que ele te vivo. Beleza, acho que eu fiz tudo que tinha para fazer aqui, cara. Eu fiz tudo que tinha para fazer. Tá dando para ver aí, deixa eu ver se minha meu bigento tá um pouquinho em cima. Vou tirar pra vocês verem como é que tá os meus atributos aí. Vou deixar assim, ó. Aí vocês conseguem. Vocês conseguem ver. Aí vocês me dão dica aí. Entendeu? Do que melhorar, do que não melhorar. Como é que funciona as paradas, entendeu? Assim acho que fica... Assim acho que fica melhor. Você que fica bom. Vamos continuar, então, galera. Se quer partir, a gente tem que avisar o Sindri. É. Já tá na hora dele explicar por que quer a minha ajuda. Vamos lá, então, né? Não dá pra correr aqui dentro. Tá tudo em ordem? Espera. Como liberamos os reinos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina. Vem comigo e traz a cabeça junto. É. <risos> Bom, onde exatamente o Tyr tá preso? Em uma mina em algum lugar. É só o que a gente sabe. Hum, o reino tá cheio de minas, você sabe. Vão precisar de ajuda pra saber a certa. Ah, falem com o Durlin. Durlin? Ele é tipo um primo nosso. Ele trabalha cuidando da segurança da cidade. Deve ter acesso a informações sobre as minas. E eu sei que ele não gosta do antigo. Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião. Estão prontos? Rebelião? Sabia disso? Não. Um líder tcharam! rebelde que conhecia a mamãe parece bem o que a gente quer. Eu acho que vocês não ouviram o... tchanan. <risos> Bom, deixa pra lá. Logo eu encho isso aí de olho. Vejo vocês no portal lá fora. Líder rebelde? O Durlim? Huh. Era só o que me faltava. <risos> e você? Você tem a cabecinha toda confusa e impulsiva, né? Deve achar que o Dorlin tá louco pra que apareça alguém atrás de encrenca. Como assim, Brock? Vai ajudar o Atreus. Tá bom. Vambora, tá minha gente. Vambora assim? logo. Vambora. Ouviram isso? A gente só precisa da Bifrost e da cabeça. Brock, pega ela. Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda. Isso mesmo. Essa engenhoca foi criada para as suas medidas. Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost. Então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah, não. Não, não, não, não. não. Isso é só para te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos. <risos> ah, Cindy, seu verme cretino! <risos> <risos> abre, abre logo. Eu não quero usar os grampos de pálpebras. Usa logo. <risos> isso aí, isso aí. Boa, agora libera. Que desagradável. É a nossa deixa. Vamos, depressa. Tô indo, tô indo. Caraca. Pelos ovos de Las Volger! Pra que isso? Você já vai ver. Só tenho que ajustar. Pronto, isso deve ser Tá vendo? Nenhum dano permanente. Dano permanente é Kratos. Me joga com os chifres pra frente nesse imbecil! Oh, não aceita piada, ô bode velho! <risos> Ai, gente, não aguento esses doidos. Deu certo? A Bifrost está quebrada. Agora que fizemos os portais começarem a usar sementes da Hidrasil, não precisa mais da mesa de viagem ou da lanterna Bifrost. Também servia para iluminar. Certo, entendi. Vou pensar em alguma coisa. Mas agora, vem. Vou mostrar como funciona. Aponta sua chave para a runa de Svartalfheim, à direita, hum. depois se concentra. Legal. As sementes dos reinos da Yggdrasil liberam acesso a novos portais místicos. Aponte a luz da Yggdrasil para Svartalfheim. Meu Deus, vai dar certo, minha gente do céu. Confirmar. Que legal. Isso deve levar vocês até a Zona Úmida, fora de Nidavelli. Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna. Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado envergonhado. Ele pode ter mudado completamente, mas pelo que eu vi, duvido. Quer vir com a gente? Ah, talvez eu apareça, mas a Zona Úmida é... úmida. E os sinistros estão em todo lugar. Criaturas hostis, pegajosas e fedidas. Boa sorte! Valeu! Pera Falei, boa sorte. <risos> Ai gente, chegamos -se Svald Tarrheim Cara, que coisa mais linda Gente, que coisa mais linda Que coisa bem feita Olha essa trilha sonora Ai gente, olha um corvo Ai ah, gente, vai ser que nem no 2018 Que o item mais difícil Pra platinar o jogo é é, é é os olhos do Odin Matar tudinho Ai, que legal 48 corvos, nossa Ah, os bichinhos, gente Que bonitinhos São um lagartinhos Vai, Atreus mais nefastos à esquerda! Vai, Atreus! Mata aí, doidinho! Não deixar o Atras virar com esse bichinho. Por que são tão rápidos? <risos> Cuidado, atrás de você! Ô, melequetinho! Me pegou! Pera, isso muito engraçadinho! Atrás de você! São muitos. Vejo que já começamos com ânimo. <risos> Atreus, você baixou a guarda. Pelo menos soltei o barco. Dá para ir pelos canais quando tiver. Perto. Ai, cara, que legal. Será que tem alguma coisa aqui? Nossa, gente. Lugar lindo, cara. Que bonito, gente. Nossa. Para que serve a corrente na água? É de uma embarcação de suprimentos dos anões. Que, aliás, não tá aqui. Ah. Bonito demais. De barquinho. Ainda não acredito que a minha mãe liderou uma rebelião aqui contra o Odin e nunca falou sobre isso. O fato de não ter dado certo pode ter alguma relação. Uhum. O passado da sua mãe é assunto dela. E você perguntava? Atenção na água: tem recursos. Oh! Uhum. Grana. Ouro cru. Perguntou pra mamãe o que ela fazia antes, sobre o que vocês conversavam. Ou você só dizia, mulher, cuide da casa. Vou pescar no rio. <risos> e aí passava cinco dias fora. Não. Sua mãe pescava bem melhor do que eu. Ai, gente, não aguento. Cara, é tão aconchegante esse... Esse lugar, esse reino, caraca, muito bonitinho. É, vocês viram aquilo lá? Muito lindinho, olha só. Dá pra encostar. Não ah, dá pra encostar aqui em qualquer lugar, pelo jeito. Eu não sei nem onde é que é o objetivo. Cadê a bolsa? A roda está bloqueando o canal. Se girar ela, a gente deve conseguir passar. Pra cá. É por aqui. Aqui é onde a gente para. Tem a bandeirinha branca. Então aqui é uma zona úmida, é? Dá pra entender. É um fantômeno. Uhum. O cheiro tá fazendo meus olhos arderem. Realmente. Está bem mais forte do que da última vez. Agora que comentou... Zona úmida. A gente. O caminho continua do outro lado daquele jazer. Como é que faz para passar? Com esse jazer. <risos> Se a gente tivesse medigar de água, ia congelar em um segundo. Como é que a gente faz para esse jazer, esse jazer parar que a gente vai ter que passar para lá? Mijo, você acha que dá para congelar? Sério? E se você usar o um machado nisso? Que legal! <risos> Nunca imaginei isso, não imaginei não. Que da hora! O Tiro era amigo dos gigantes. Será que ele conheceu a minha mãe? E também fez parte da rebelião? É possível. O deus da guerra defendia os gigantes. Mas não me lembro se ele declarou lealdade absoluta. Apareceu um bicho aqui diferente. Ui! O meleca. Pega ali. Sanguinário, rapaz. Toma ali. Ele me dropou uma parede de pedra, habilidade de escudo, segura L1 para absorver ataques comuns ou de rompimento de defesa, círculo amarelo. Tá bom, entendi. Vou usar o escudo. Eu não gosto de usar muito esse escudo aqui no gosto não. Porque eu acho que demora muito, sabe? Tipo, eu aperto o aperto L1 e demora um pouquinho para abrir o escudo. Eu não tenho um costume. Ah, não é um costume, né? Morreu? Morreu. Não tem nenhuma granilha dessas caixas? Tem um bicho aqui. Gente. Oh, já atordoou o bicho? Mostra pra ele. Eita, de acho. Esse bicho atordoou fácil. Ah. Gente, a cabeça voando, perna voando pra todo lado. Jancho. Gostei. <risos> oh, Ai, yeah. subir aqui. Tá. Tem que ter um jeito de virar a roda por aqui. Ah! Calma aí, cara. Tenta avisar o companheiro aqui antes dele acabar enfiando a cara no seu rabo. O chão. Isso foi um terremoto? Hum, é raro isso acontecer em Svaltalfheim. Ai, gente. Com toda essa mineração, a terra acaba ficando um pouco aborrecida. Cuento não, cara. Acha que alcança a roda daqui? <risos> Mas é claro. Topíssimo. Caramba, você conseguiu baixar a roda bem onde a gente queria. Tava pensando, como tá fazendo muito calor, talvez não seja que o frio ainda não chegou aqui. Talvez só seja diferente em pai Isso, rapaz, o Fimbulwinter não atinge todos os reinos da mesma maneira. Hum. É estranho que justo o Fimbulwinter não traga sempre... É estranho. Em Midgard, Mas como você vê, os efeitos aqui parecem de natureza bem mais gasosa. Ah. Observe os gases. Sinto o odor. Esses efeitos já estavam presentes antes, mas agora chegaram a um novo extremo. Ai, que legal, vai dar machadinho! Entendi, o Fim do Winter afeta diferente os reinos, gente, que legal. Vamos pegar aqui esses. Ai, minha, minhas costas já tá doendo. Tá aqui. Pouco de orvalho da árvore do mundo gera benefícios duradouros. Aumento permanente do único em dois. Hum, bom. Pegamos resíduos. as costas. As costas da buchuda já estão reclamando aqui já. Minha gente, a cabeça voando. Cadê? Ah, é os bichinhos. O bichinho é atentado, gente. É o é bichinho é atentado. Eita, gancho. Deixe em reatentado nesse daqui que fica estejando aqui. Taparam hum. os Chiefs hum. A gente tem que fazer aquela roda girar, mas a água não alcança. Tem várias mecânicas aqui gente com a água né? Bem legal. Ai, vamos com a fúria, né? Se tem fúria, vamos usar, né? Nossa, essas coisas estão por todo lugar. Se tem, vamos usar, né? Hum... Já gostou? É ah, o barco. O barco está aqui. Vou passar pra lá de novo? Tá, a gente já congelou um dos jazers. Tem outro por aí? Vamos ver. Cadê o outro jazer para nós congelar? Tem uma colar. legal Isso. A roda tá girando e o portão baixando. esses anões são engenhosos <risos> de volta o Que legal. se os anões desse reino forem como o Brok e o Cinder duvido que eles fiquem do lado do Odin bom muitas vezes as pessoas só enxergam o que interessa para elas o Odin ofereceu segurança para eles então pode ser bem perigoso desafiar ele Talvez eles só precisem de uma dupla de deuses para ajudar na batalha. Atreus, a gente não veio para isso. Eu tava só brincando. Hum. Guerra não é brincadeira. Sei. Ainda mais quando envolve deuses. Cara, que lugar mais lindo. Vou até parar aqui para tirar uma foto tirar um print. <risos> lindo demais. Pelo teu via, Atreus, você deseja recrutar o Tir como aliado? Eu só quero que a gente tenha opções. Tá certo. Vamos continuar. Tô feliz que a gente tá aqui explorando um novo reino. E se a gente tentar só curtir esse calor? Hum. A gente vai ter que abrir aquele portão para chegar em Nidavelir. É isso aí, vamos caçar um lugarzinho para atracar o barco. É muito rápida. O que fazemos, então? Cercamos ela e atacamos por trás. Ótimo. Ah. Interessante. Que ficar atrás dela, mas como? Interessante. Deve ter uma posição melhor, onde a gente possa atacar sem ela ver. E aí? O que a gente faz? Vamos subir aqui, ó. Ali, <risos> isso aí, vamos ver o que ela deixou. Una Estilhaçada, recurso exclusivo. Hum. Legal. pegar couro cru, ferro vai lá em cima. não falta muito. Deve ter outra corrente para baixar o resto do portão. Olha, tem uma corrente para puxar ali. Só que não tá dando para chegar lá. Como que a gente chega lá? um geyser ali do outro lado. Vou atirar naquele geyser ali. Como é que é? Eu não lembro como é que abre o geyser. Como é que eu abri aquela hora? Não me recordo. É, não é assim. <risos> Temos que puxar a outra corrente, mas como chegamos nela? É uma pergunta que eu também quero saber. A gente vai ter que atracar na outra. Não, aqui dá pra. Me esqueci que esse negócio dá tá pra congelar. Onde acho? Aquele sinistro pulsou lá em cima! Ai! Ixi, estou envenenada. Veneno. Caiu! Dropar alguma coisa aqui? Não. Consegue liberar o Geyser daqui? É com as lâminas. Entendi. Ah, acho que eu entendi. Se você congela o geiser, a pressão gira a roda. Hum. Eu subo até lá. Dá pra Não, não dá pra subir por aqui, eu acho, né? Algo mais que dá pra acertar? Vamos congelar. Uh -uh. Ah, tá Meleca que quebrar bem ali Quebra Ui E se acertar a corda que tá segurando o bloco? É isso que eu tô tentando fazer só que a mira tem que ser boa. Aí. Foi boa. <risos> e se acertar a corda que tá segurando o bloco? E agora? Agora vamos congelar isso aqui. O quê? Eu nem consegui subir aqui não. Uh! Aha! Ah você é um poemas de muito intelectual. Colete os outros que você Poema, gente. O amanhecer da inexistência. Uma história genial direto da mente de Avazir, imagine, caro leitor, se ousar. criatura de metal que pelos ares ficam a gritar, que nadam pelos mares, que saltam pela terra, mas que vão ao chão pelas mãos de uma guerreira, suas origens ocultas, seu cabelo vermelho como sangue, encontrando locais proibidos, enterrados no mangue. Mas quem é essa garota? Quem é o um mais do que aparenta? Que é mais do que aparenta? Que vai resgatar seu povo. E que esses monstros enfrenta. <risos> que legal. Poemas. Temos poemas agora, gente. No bot. Beleza. Temos poemas agora em Gory of Ragnarok. Com licença. Mas o que exatamente você queria aprender com o tio, rapaz? Bom, como eu disse, queria que ele me contasse alguma coisa sobre o Loki. E também queria ouvir umas histórias dele. De viagens para outras terras, coisas de gigante. E talvez aprender como era lutar nos velhos tempos. Só porque eu gosto de história, claro. História? Uhum. Tomara que o tio esteja a fim de pauta. Depois de tanto tempo preso, nem todos os prisioneiros do Odin são tão cativantes quanto eu. <risos> a gente nem sabe se o Tiro está mesmo aqui. Pois é. O terremoto de antes. Você acha que vai ter outro? Improvável, mas abalos geológicos são imprevisíveis. Se os geysers e o cheiro daqui estão piores por causa do fim Winter, será que os terremotos também? É, eu acho que Atreus, é por aí. Olha pra frente. Hum. Nossa, isso sim parece uma cidade. Bem-vindos a Nidavellir. Que legal. O reino dos Ai, anões. anões. Acho que estão fugindo. Um alarme. Só suaria um alarme assim se ainda tivesse o meu corpo e ficasse com medo de perder a cabeça. Pra que tudo isso pela gente? Estão com medo. Caraca, isso. Outro... Eu tenho quase certeza que isso é um sinal. Por que eles estão se escondendo? Fique atento. Vixe. É pela gente mesmo? Estão suando esse alarme? Explore é. a gente pode a falar problema, por favor. Não vão ajudar. Vamos ter que achar sozinhos a taverna que o Sindri falou. Ih. Tomara que deixem entrar. As construções daqui são mesmo incríveis. Os detalhes da carpintaria são notáveis. É, gente. Tem <risos> que pegar algum dispositivo para quebrar isso aqui, ó. Poder pegar os itens que tem ali. Ninguém quer papo com a gente aqui. Simbora. Aquilo é uma estátua do Odin. Eles devem adorar muito ele por aqui. Olha medo, medo. o oh, passarinho. Ah! A armaria 2 de 48. Vai demorar demais, minha gente. Tu é doido. Sindri. Olá. Eu é. fingiria surpresa, mas sabia que vocês vinham. Tem uma coisa pra você. <risos> Opa, precisamos disso. Beleza. Sem Eu tenho uma galinha aqui. <risos> o que foi, Ai, eu tô feliz que eu voltei pelo menos uma vez antes do Ragnarok. Ah, se essas pedras falassem... Daí elas teriam bocas. Bocas sujas, podres. Eu poderia mexer no seu arco. Você ah, tá precisando de um novo faz tempo. Usar a sensibilidade estrutural Ai. de alguns materiais as vibrações sonoras é uma coisa que eu uh, penso em fazer já faz um tempinho. Valeu por um, finalmente tentar? Uh. Uh. O que vai ser dessa vez? Uh. Uh. Calma, é melhor ver esse tipo de coisa uh, em ação. Uh. Uh. Pronto. Ah, mira naquele portão. Mas antes de soltar, diga Skialfa. Skialfa. Skialfa! Eu esperava que você fosse acordar a metade dos monstros de detapelido. como eu ia saber que tava ali. Atrás! legal! Muito bem! Então dá pra gente abrir aqui já. Tá bom. Certo. O Durlin. Vamos ali. <risos> eu quero abrir aqui logo. Top. Outro poema de Mais um poema, gente Cospbank Parece ter um Parece ter um baú hum, Não dá pra subir Não Eu sei que dá pra subir aqui Vamos lá Vamos continuar Para a missão principal Sindre, alguma ideia de onde ficar a taverna? Eu tenho cara de quem já esteve em uma taverna imunda <risos> Mas o esgoto onde você abriu um buraco parece promissor A pedra de é ressurreição Vamos pro outro lado da cidade Importante. E não tem outras portas pra vocês abrirem aqui As ordens Simbora Atreus, por aqui Boa sorte Parece que todo mundo em Nidavellir se trancou por nossa causa. Hum, forasteiros não são bem-vindos. Acho que aquela estátua do Odin tem alguma coisa a ver com isso. Bom, todos se esconderam desse lado também. A ocupação de Odin nesse reino foi bem intensa. Mas não tem guardas patrulhando. Tá na cara que a gente não é uma ameaça. Esconder pra quê? Se você resiste, eles te fazem de exemplo para manter o resto na linha. Se auto-preservar, vale mais do que ter coragem. Até para os mais fortes. É o um medo que mantém eles vivos. Então passarei diferente aqui. A taverna deve ficar por aqui. A gente pode tentar bater em algumas portas. Ah! Para pedir informação? Acho que eu vi uma coisa. Bater em algumas portas. esses se isso vai funcionar. Será que você pode... Ninguém quer ajudar. Desculpa incomodar. Tá Se não está vendendo nada, faça gentileza e sai fora. É isso. Então, para usar isso aí, tem que ter equipamentos especiais. Hum. Entendi. Pra cá, nós vamos... Olha gente, aqui é bizorim. Ah, não dá nada ser besourinho, gente. Eu fico matando à toa. Parece o um artefato da resistência Anã. Hum. Uma bomba de fogo da principal opositora ao Odin na rebelião do Durlin. Ela era bem sagada antes de apelar para meios menos sutis de resistência. Talvez o Brock queira isso de volta. É Melhor nas mãos dele do que solto por aí. Vai, Atreus. Hum. Ai, é que eu saio de volta pra cá. Não, eu tô no mesmo lugar, ou tô num lugar diferente? Não um é diferente. Todos se trancaram mesmo por nossa causa? Ah, sim. O controle do Odin aqui é tão grande que qualquer forasteiro é visto como uma ameaça. Isso é bem a cara do Odin mesmo. Hum, tem um baú aqui eu voltei para o mesmo lugar e... cadê a cadê o mapa gente aqui é o caminho ai caraca eu tô olhando aqui gente o vídeo já tá gigantesco cara gigantesco, eu vou ficar por aqui, gente, no próximo vídeo a gente continua, porque já vai dar uma hora da manhã, eu preciso dormir, porque amanhã cedo eu tenho exames pra fazer, tem que ser super cedo, que é em jejum, gente, as costas da buchuda aqui também tá doendo já, eu preciso descansar um pouquinho, a gente se vê no próximo vídeo, um super beijo,